viva amigas, fizemos três correntinhas com o branco, com o cordão branco, amarramos o cordão cor-de-rosa aqui, Porquê? porque agora não vamos trabalhar o branco, vamos trabalhar com o cor-de-rosa, fazemos aqui o equivalente a um ponto alto, reparem, agora aqui fazemos uma correntinha e duas correntinhas, estas correntinhas ficam de lado, enquanto que estas ficam de frente. Esta já não precisamos, que foi só o nosso guia. Tiramos, não nos serve para nada. Esta continua amarrada, mas podemos desamarrar. E ficamos aqui com um ponto alto equivalente muito bonito. Vamos agora fazer o segundo ponto. E temos uma carreira que não fica com as três correntinhas. Porque as três correntinhas não é igual e fica marcado. Aqui está um ponto muito lindo. No. Oh.